Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou professora de viadagem. Estamos aqui dando início a nossa sequência de vídeos sobre as identidades gays. E hoje é sobre todo o LGBT, mas também representado pela palavrinha gay, porque nós vamos falar do famigerado kit gay. Para isso eu vou contar uma história. Para quem não sabe, eu estou lecionando na universidade para futuros professores e professoras. Então eu decidi chamar pessoas para palestrar para os meus alunos sobre assuntos variados dos quais eu não domino. Foi assim que eu chamei o Murilo do Muro e Pequeno, beijo para ele, para dar uma palestra sobre liberdade religiosa na educação, porque eu não sou religiosa e nem tenho muita liberdade. E aí, enquanto ele estava falando sobre as questões das igrejas, ele falou uma coisa muito interessante que deu para um pensamento que eu tenho, tenho um bom tempo, que é, as pessoas controlam a sexualidade das outras, porque quando elas controlam algo que há de mais íntimo nos sujeitos, que elas fazem sem ninguém olhar no conforto do seu lar entre quatro paredes, significa que ela já dominou todos os aspectos da sua vida uma coisa bem Foucaultiana, eu adorei que ele disse isso, que juntou, fechou a gestalt pra mim e é sobre isso que eu vou falar, sobre o kit gay como algo necessário porque teve isso, né? A gente ficou gastando uma energia para explicar para Bolsonaro que Kit Gay não existe. Terminou a eleição, 80% deles ainda acham que Kit Gay existe. Então, assim, a minha sugestão é que nos próximos debates que a gente for ter em relação a Kit Gay, não é para dizer que não existe, é para dizer que tinha que existir. Porque a gente fica nessa defesa como se fosse crime, como se a gente sentisse se culpa por querer ter o um Kit Gay. Era para ter um kit gay, um kit que ensinasse a ser gay, sim, nas escolas. Sabe por quê? Porque toda a sociedade já ensina como ser heterossexual. E não ensinam como ser heterossexual de uma forma agradável, ensinam de uma forma muito tóxica, né? Extremamente misógina, sexista, onde o homem pode tudo, a mulher não pode nada e tudo aquilo que a gente está cansado de discutir quando fala sobre relações heterossexuais e relações entre homens e mulheres. Então, o que eu, Melissa Laurenti, como educadora, como estrada em educação, defendo é a criação de um kit gay sim, que ensine para as crianças o que é ser LGBT, porque assim a gente precisa discutir essa questão para mais do que o âmbito sexual, de que lésbicas são mulheres que fazem sexo com mulheres, gays são homens que fazem sexo com homens, bis são pessoas que fazem sexo com pessoas. Não, isso é mais do que apenas uma questão sexual do interior de sua casa, de sua intimidade, isso é uma questão cultural. Ser LGBT não é só fazer sexo e ter relações afetivas, é como se colocar no mundo, é como carregar uma identidade, é como carregar um corpo que destoa de todos os outros discursos sobre corpos. Porque com esse kit gay, que eu gostaria de nomear como kit LGBT bicha, talvez os heterossexuais entendessem que esta heterossexualidade que nós estamos apresentando para eles normalmente na mídia, no cinema e no inferno da família conservadora de onde ele saiu, é nociva, tóxica e faz mal para todo mundo. E antes que você me pergunte, mas Melissa, ô oh Melissa, isto é obrigação da escola? Eu te respondo, sim, isto é obrigação da escola. Porque quando o Estado falha em ensinar isso e a família se recusa a falar sobre o assunto, a gente que está na escola tem a obrigação ética, moral, educacional, pedagógica, didática de falar sobre todos os assuntos que são fundamentais e inerentes para o convívio em sociedade. E assim, sexualidade faz tão parte da sociedade que acabaram de eleger a porra de um presidente que se baseou em toda a sua campanha em difamar formas diferentes da heterossexualidade de existir. E por que, que eu estou dizendo que é fundamental que existem um kit gay? Porque se a gente tiver um kit gay, não vai mais existir homofobia, porque as pessoas né, vão aprender como é que é ser. Vai, vai, vai, é interessante. Quem sabe todo mundo se converte, não tem mais homofobia, que todo mundo é bicha, né? Seria ótimo. Mas se, se, se sobrar um hétero, ele já vai olhar, com olhar a diferença aquela bicha. Ele vai falar, ah, não, coitada, só uma bicha, não um bicho de sete cabeças, é uma bicha que chupa piroca. É outra coisa totalmente diferente. E quando isso acontecer, quando a sociedade se livrar do sexismo, da misoginia, da homofobia, do racismo, o que, que sobra para esses políticos... Para esses líderes religiosos, para essa gente conservadora, ter poder. Nada. Se você tira o Jair Bolsonaro de uma sociedade extremamente preconceituosa, discriminatória e hipócrita, como a sociedade brasileira, e joga ele em qualquer outra, menos, ele não é sequer levado a sério. E eu não estou dizendo nem jogar ele em um país muito progressista, joga ele na Argentina. Já não dá certo. Já na Argentina, onde eles elegeram um cara da extrema-direita tem poucos anos, eu acredito que um Jair Bolsonaro não daria muito certo. Por quê? Porque na Argentina eles aprenderam o que é a ditadura. No Brasil, não. Então... Se a gente pega esses políticos e esses líderes religiosos extremamente preconceituosos e retira deles o poder para controlar a população porque esta população não é mais preconceituosa, não sobra nada para eles exercerem contra a gente. Nós só temos o cenário atual na política brasileira porque não se leva a sério as políticas identitárias plurais neste país. E aí vem o Ciro Gomes e diz que as políticas identitárias estão enfraquecendo a esquerda, porque a esquerda fica discutindo sobre viado e preto e não fala sobre o trabalhador. Eu tenho duas coisas para dizer para o Ciro Gomes. A primeira delas é que só e apenas com as políticas identitárias a gente consegue tirar o poder que essas pessoas exercem sobre a população. De verdade. Porque senão vira só uma questão de reação. Ai, meu trabalho tá ruim com a desse pre prefeito, desse presidente, desse político, eu vou mudar pra outro. É uma reação a algo ruim que fizeram pra pessoa. Isso não ensina nada, isso não liberta ninguém. Então a gente só tem essa situação porque o Ciro Gomes, por exemplo, acha que a gente tem que falar sobre o trabalhador. Claro que tem que falar, né? Vai falar você. Cadê teu partido? Então, Amado, pra vir lá pra base falar do trabalhador sobre as questões trabalhistas, já que você tá cobrando a militância de fazer isso, né? A gente, no caso, está militando para sobreviver, e não só para sobreviver, para fazer a política sobreviver. Só fazendo o que a esquerda está fazendo, talvez de forma muito errada, mas o objetivo é esse, é conscientizar as pessoas de que feminismo é importante, de que lutar contra a homofobia é importante, de que lutar contra o racismo é importante, de que pessoas com deficiência não são incapazes. Este é o caminho pedagógico que todo mundo fala da luta pedagógica, é este o caminho, tá? Através das pautas identitárias, sim, porque elas tiram o poder do opressor de controlar toda a população que está carente de informação e carente de políticas públicas, ok? Então a gente precisa de kit gay, a gente precisa de kit de quilombola, a gente precisa ensinar para as crianças o que é um indígena, que não é um esquisito que vive na floresta. A gente precisa falar disso urgentemente, porque só quando isso ficar muito claro e as pessoas respeitarem a nossa identidade LGBT, a gente consegue mudar esse pulgueiro que chamamos de país. Era só isso que eu tinha para dizer. Vou sair por ali, curta e esse vídeo toda aquela coisa que a gente fala no final de todos os vídeos, de todos os canais. Até a próxima. Obrigada. E o meu eu avisei hoje não é para o eleitor do Bolsonaro, é para o eleitor bicha do Ciro Gomes. Eu avisei. Eu avisei com gosto, eu avisei com força, eu avisei muito. Da próxima vez que você quiser um líder de esquerda que fale sobre coisas interessantes, vote 50.